Mulheres exigindo liberdade, cada uma com suas necessidades. Nossa vida completamente dilacerada pela velha sociedade. Nunca nos dando o amor ou o trabalho, ou a força, ou a segurança, ou a informação que nos poderia ser útil. Nunca ajudadas pelas instituições que nos aprisionam. Quando precisamos de cuidados médicos, somos abatidas. Quando precisamos da polícia, somos insultadas e ignoradas. Quando precisamos de pais e mães... Encontramos robôs treinados para nos manter em nossos lugares. Quando precisamos de trabalho, nos dizem para nos tornarmos parte do sistema que nos destrói. Alimento que nutre, medicina que cura, canções que nos lembram de nós mesmas e nos fazem querer continuar com o que importa para nós. Se eu aprender, posso ensinar as outras. Se as outras aprenderem antes, eu devo acreditar que elas voltarão e me ensinarão. Fran Winant.